Embalagens tradicionais metálicas de eletrodos revestidos ocupam muito espaço de armazenagem, sem falar do maquinário necessário na hora de fechá-las. Acaba de chegar ao mercado a nova embalagem H-Pack, com design moderno e prático para potencializar a produtividade na linha de produção. Enquanto num pallet cabem 250 embalagens tradicionais, no mesmo pallet cabem 1.500 conjuntos H-Pack, até 5 vezes mais. HPAC não necessita de nenhum equipamento para fechar, pois conta com um sistema simples de travas de fechamento. Sem falar que as embalagens HPAC contam com alça de carregamento, tornando tudo mais prático e seguro sem causar desgaste e dores para seus operadores. Com as novas embalagens HPAC, fica fácil aumentar sua produtividade e reduzir custos finais de processo. Seus clientes ficarão mais satisfeitos com um produto moderno, prático e eficiente e o melhor, com um preço diferenciado. Agapac. Simples e revolucionário. Entre em contato agora mesmo.